Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa está muito especial. Eu trouxe um assunto que eu acho que você que vai estar nos ouvindo, é um assunto que você já ouviu falar, mas nem sabe como cuidar, quem procurar para te ajudar. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, como todos os nossos convidados aqui do programa, a doutora Stephanie. Ela é a médica cirurgiã do grupo Neuromax e vai falar um pouquinho para você sobre síndrome do túnel do carpo. Tudo bem, doutora? Tudo, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Doutora, é, o que, que vem a ser síndrome do túnel do carpo? O que seria isso? Então, a síndrome do túnel do carpo... Ela é um conjunto de sintomas que acometem as pessoas, a mão, o punho, ocasionalmente o braço das pessoas, por conta de uma compressão, ou seja, um aperto do nervo mediano, que se chama, que passa aqui por essa região do punho, que é uma região que é chamada de túnel, faz como se fosse um túnel mesmo. E as pessoas sentem, então, formigamento nas mãos, incômodo, especialmente no período noturno. Então, é bem comum as pessoas dizerem que elas começam a sentir um formigamento à noite, que elas precisam, acordam, eventualmente, por esse, por esse formigamento e precisam, inclusive, chacoalhar as mãos para ver se melhora e no começo até melhora, mas com o passar do tempo pode agravar em quadros muito mais graves, mais severos, mais prolongados, pode fazer até fraqueza, trazer fraqueza das mãos. O que, que a pessoa, quando tem essa síndrome, né, porque ela precisa procurar um médico especialista, uhum. hoje a neurocirurgia, ela trabalha com a síndrome do túnel do carpo, né? Trabalha. Uhum. Então, doutora... O que, que a pessoa poderia fazer para melhorar esse sintoma? Esses sintomas, eles, quando leves, né? medicação, então remédio para dor, quando eles começam a agravar, pode ser usado tala durante a noite, que apenas para dormir, que isso melhora os sintomas, fisioterapia também é tratamento. E, eventualmente quando tá muito mais comprimido, o nervo tá muito apertado, tem muito mais sintoma, existe tratamento cirúrgico. Doutora, me diz uma coisa, as pessoas têm muito medo de cirurgia, né? Hum, então, hum. ai meu Deus, quando fala, ai, ai vou fazer cirurgia, mas para que ocorra uma cirurgia o, uh, o paciente, ele precisa procurar realmente o profissional, né? Sim. Não adianta colocar tala, nada, uhum. só porque a gente tá falando aqui, é Sim. melhor, é procurar o profissional médico. Sim. Doutora, o que que piora a síndrome do túnel do carpo? Então, é, existem algumas causas para síndrome do túnel do carpo, né? Um... Existem alguns trabalhos, alguns estudos, que eles dizem que a causa pode ser trabalho repetitivo, trabalho com vibração, que fica tremendo as mãos, ou então outros tipos, de doença como diabetes, pode provocar a síndrome do túnel do carpo, e outra situação que, como a gestação, a gravidez, durante a gravidez também algumas mulheres têm os sintomas. É, então, assim, se a gente tem uma doença causando, por exemplo, diabetes, ou a gente tem um trabalho que faz esforço repetitivo, isso pode piorar a síndrome do túnel do carpo. Tem cura para a síndrome do túnel do carpo? Tem, tem cura, eventualmente curando a doença de base, então o que está gerando, né, ocasionando a síndrome do túnel do carpo. Quando a gente fala de gravidez, nasceu o neném, geralmente é a solução do problema, dali a alguns meses, e em casos mais severos, a própria cirurgia. O que que a gente não pode fazer quando a gente tem síndrome do túnel do carpo? Não existe nada que leve uma restrição, né? Dá para fazer as atividades, é claro, que nem eu comentei anteriormente, se tem um trabalho repetitivo, ele pode agravar. Então, se eventualmente conseguir parar esse trabalho, talvez seja uma forma de melhorar, né? Mas não tem nada que diga não pode fazer algo, né? Doutora, quem tem síndrome do túnel do carpo Acontece de não precisar operar? Como seria isso? Sim, eventualmente a compressão ela é pequena e aí o tratamento com remédio e o tratamento com fisioterapia ela pode resolver. A gente indica a cirurgia realmente em casos mais, mais graves, quando tá, tem um agravamento maior dos sintomas. Qual a diferença entre tendinite e síndrome do túnel do carpo? Existe diferença porque na síndrome do túnel do carpo é o nervo que tem um problema, a causa é o nervo. Então, ou porque o nervo tá, é, basicamente porque o nervo está apertado dentro desse túnel, ou porque o túnel se estreitou e apertou, ou porque o nervo inchou, deu uma engordadinha e ficou apertado para ele. Já a tendinite, a causa é outra patologia, são os tendões. Os tendões, eles fazem parte, às vezes a gente fala, usa o mesmo termo para tudo, né? Mas os tendões, eles fazem parte do sistema músculo-esquelético, ele é outra, outra parte do nosso corpo, então tem diferença. Quem faz é, o diagnóstico dessas pessoas que têm síndrome do túnel do carpo? É um trabalho relacionado à neurocirurgia, e a especialidade da ortopedia, doutora? Também. Eventualmente, o um diagnóstico acaba sendo feito por um clínico geral, por um reumatologista, né? por endocrinologista, enfim, outras especialidades que estão acompanhando esse paciente. E aí, mas para fazer um diagnóstico definitivo e principalmente o tratamento, eu vejo que é o neurocirurgião, que é o meu caso, ou o ortopedista também está apto. Só para dizer para as pessoas, às vezes elas estão com esses sintomas uhum. que você falou e às vezes elas realmente não sabem que profissional né, procurar. Sim. Então, na nossa cidade hoje, queria falar para né, todos aí que estão nos seguindo no programa Dicas de Saúde que hoje a gente tem essa especialidade em nossa cidade e que podem procurar os profissionais que são profissionais que eu tenho certeza... E vão cuidar muito bem dessas pessoas. Doutora, gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos seguidores do programa Dicas de Saúde. Então, a mensagem que eu passo é, basicamente, que a gente tem que cuidar da nossa saúde, tem que prestar atenção no que está acontecendo com o nosso corpo. Então, no caso da síndrome do túnel do carpo, que eu vim conversar hoje, né? É uma síndrome que provoca formigamento, que provoca é, fraqueza, às vezes pode até deixar objetos cair, caírem das mãos. Então, isso não é normal. Então, a gente tem que prestar atenção nos sintomas, no que o nosso corpo está avisando. E aí procurar uma ajuda, procurar um profissional médico, neste caso, né? E também procurar se inteirar do que está acontecendo. É isso. Muito obrigada, doutora. Eu gostaria de agradecer a sua... Maravilhosa presença muito aqui no olhada. nosso programa, que Deus ilumine que continua sendo essa médica cirurgiã que eu sei que cuida muito bem dos pacientes. Muito obrigada, tá muito obrigada. O nosso programa hum. chegou ao final e volta semana que vem com mais uma dica muito especial para você. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.